No vídeo anterior, você conheceu dois termômetros que são usados para medir a saúde das finanças do governo, resultado primário e resultado nominal. Eles ajudam a entender a situação fiscal do país. Agora, vamos ver como cada um deles é apurado e como esses dois termômetros se relacionam. As amigas convidaram a Joana para viajar e assistir um mega festival de rock em outro estado. Ela ficou super animada, mas tem um problema. A viagem não sai barata. Por isso, ela decidiu que ia começar a juntar dinheiro. Só que no final do mês, quando ela viu seu saldo no banco, tomou um susto. Não conseguiu guardar nada e ainda estava no vermelho. Para entender o que aconteceu, ela foi conferir o extrato da sua conta. Então, ela comparou as receitas e as despesas e viu que não recebeu por um trabalho que fez. Além disso, ela teve que pagar uma consulta de emergência no dentista. Por isso, vai ter que pegar um empréstimo para fechar o mês. E não vai conseguir viajar com as amigas. A história da Joana mostra que ela teve um aumento da sua dívida porque as despesas foram maiores que as receitas. Se usarmos os conceitos de resultados fiscais, podemos dizer que Joana teve um déficit nominal, que foi a variação da dívida, e um déficit primário, correspondente à diferença entre despesas e receitas. No governo federal, quem calcula o resultado nominal é o Banco Central. O resultado nominal corresponde à variação da dívida líquida de um ano para o outro e tem a vantagem de apontar de forma mais rápida e precisa impacto das Contas do Governo sobre a Economia. No exemplo da Joana, o saldo no vermelho mostrou a necessidade de se fazer um empréstimo. Como no mês anterior ela não tinha dívida, o resultado nominal da Joana é igual ao valor do empréstimo. Já o cálculo do resultado primário é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ele tem a vantagem de permitir que se identifique a influência das diferentes receitas e despesas sobre o resultado final o que é muito importante para a formulação de políticas públicas. Essa forma de olhar para as contas é semelhante ao que Joana fez ao analisar o seu extrato. Sua conta está no vermelho devido a problemas na receita e na despesa. Você percebe como o resultado nominal e o resultado primário estão relacionados e um complementa o outro? Quer ver uma coisa interessante? Como a dívida é feita para cobrir a diferença nas contas, a variação da dívida corresponde exatamente à diferença entre receitas e despesas primárias, considerando ainda os juros e outros encargos. É aí que os resultados primário e nominal se conectam. No jargão orçamentário, quando utilizamos a diferença entre receitas e despesas para a apuração dos resultados primário e nominal, dizemos que o critério é o acima da linha. Se a apuração ocorrer a partir da variação da dívida líquida, o critério é chamado de abaixo da linha. Também é importante saber que, nas estatísticas do Governo, os resultados fiscais são apresentados tanto pela soma da União, Estados e Municípios, quanto pela forma decomposta com os resultados fiscais do Governo Central, que é o Governo Federal mais o Banco Central, e os resultados dos Estados, dos Municípios e das estatais das três esferas de Governo, Federal, Estadual e Municipal. Por fim, é bom que você saiba que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que as leis de diretrizes orçamentárias, as LDOs, das três esferas de governo, estabeleçam todos os anos metas para os resultados primário e nominal, além do montante da dívida pública. Agora você já sabe, o resultado primário mais os juros e outros encargos que incidem no ano correspondem ao resultado nominal.